Fala, povo de Deus, hein? Deixa eu falar. Então, vocês estão prestes? Deixa eu falar, rapaz. Tá bom? Chega? Chega. Então. Eu posso falar agora? Deixa eu apresentar você. Ah, essa aqui é a minha cocotinha, o Chatanildo Perceberam como que é, né? E tchau. Fala demais, igual eu Me xinga o tempo todo Então, é, você tá prestes para ver um vídeo de documentário aí, de brincadeira com ela, né? Esse bebezinho aqui, eu não sei se é macho se é fêmea Eu acho que tem aproximadamente uns 10 anos é enjoado, não deixa eu explicar nada, fica assim mexendo o saco o tempo todo, né? Respeito, tá? Então, bom, um ótimo dia para você, uma ótima tarde, uma ótima noite, é o horário que você vai ver. É uma brincadeira que eu fiz com meu bebê aqui, que eu gosto muito. É bem enjoado, é assim, dá trabalho, mas é gratificante. E alertando você aí para ter... Carinho com o seu animal de estimação, que ele que Deus permitiu você ter. É isso mesmo. Esse animal aqui, meu sogro, que me deu. E veio de uma família que provavelmente não queria ele mais. Já veio de uma família falando um monte palavrão, né? Tá bom? Vem cá. ele é bravo Mas tá mansiando. Tá ficando mais manso aqui, ó. Então. Vai lá assistir o vídeo aí, tá bom? Fica à vontade. Se inscreva no canal Marca o sininho Tá? Aí ó Tá me xingando aqui, viu? Aí é o seguinte, marca o sininho lá Fica à vontade, tá bom? E, e faz o seu comentário Dá aquele joinha, ajuda o canal aí Logo logo a gente vai trazer um conteúdo bacana De eletrônica, elétrica Mecânica e muitas coisas legais aí, tá bom? E diversão que não vai faltar, né? Né, meu amor? Eu acho que o nome do canal vai ser Ô oh, Chacanildo, porque você é chato, viu? Você é chato. Ó, oh, gente, fique com Deus. Então vamos lá, vamos assistir, ó, volto já já. Olha aqui, povo de Deus, o que que apareceu pra mim aqui, ó? Do nada, é cachorro de rua, né? É, ela viu que ficou sentado aqui também. Tá né, né? Né? Que bacana, hein, filho? Tá, daí tá carente, né? A gente tem que valorizar os animais. Você que tem seu animal aí, o cachorro, o gado. Seu animal é doméstico, Ei, valoriza aí, tá? É, dá carinho. Você não tem dúvida, seu dia. Você tem 24 horas. Você não tem Você passa pelo menos a mão na orelha de um assim, que eles gostam. Olha aqui, repara. Cachorro que nunca me viu. Eu sentado aqui, nem chamar, chamei. É. Eu é disse seu que? Tá carente. Com certeza ela tá no centro da cidade de Conselheiro Lafayette. As pessoas não dão atenção, nem né? Passam o que é correria do seu dia a dia. Não vou falar que ela tá com fome, porque ela tá até gordinha. Né? Parece que ela tá grávida, né, nega? Que bacana, que bacana. É isso aí. Cuide do seu animal. Cuide esse seu animal que... É a melhor coisa que tem, porque o cachorro ele é o melhor amigo seu. É eu tenho cachorro, tem um escubinho lá que não é meu do meu irmão, tem um peixe de aquário, tem cocotas, e assim, eu amo os animais. Tchau, negra. Até agora. É isso aí. Agora também quem vai embora sou eu, né? Vamos lá, povo! Tchau, tchau!